Hoje nós oferecemos para você uma aula e essa aula falava sobre o corpo do palhaço e é sobre isso que nós vamos falar hoje e daqui a pouco a gente volta aqui A gente vai entender um pouco mais então sobre como funciona o palhaço Vamos pensar então no cérebro do palhaço Como que é o cérebro do palhaço? O cérebro do palhaço, ele é o cérebro... De uma criança, ele é inocente, ele é criativo. O que, que é criativo, gente? Cria-ativa. Cria-ativa. Sabia não? Ou seja, é a gente estar em movimento. Volta lá na tríade da palhaçaria terapêutica, a gente está falando de ação. Cria-ativa, né? Ou seja, a gente faz algo nascer. Uma pessoa, quando uma mãe né, tem o um bebê, nasce a sua cria. Se ela não se coloca em movimento, ela morre. Né? Ela deixa de viver, então o cérebro, cérebro. do palhaço, ele tem criatividade, cria-ativa. Está sempre em movimento, sempre pensando, sempre refletindo, sempre inventando, sempre criando, né? Então isso está dentro do cérebro do palhaço, tem que estar tá sempre querendo criar alguma coisa. Eu pego isso daqui, pego isso daqui e... Ah, não, não, vou... vou tentar outra coisa. Não, não, não, não, vou tentar outra coisa. Oh, alô, sou! né? Tá sempre criando. Como é que a gente vai fazer para criar gente? Para criar a gente tem que se livrar da crítica, se livrar da crítica. Ah, não, mas isso não é legal. Essas pessoas não vão gostar. E as pessoas não vão curtir? Isso daqui, não, não. Isso aqui não vai funcionar. Eu tenho vários alunos que eu digo, gente, agora a gente tem que construir uma cera. Vamos fazer um roteiro. A pessoa chega para mim e diz: Não, eu não tenho nenhuma ideia. Não, gente. A ideia ela tem que nascer do movimento. Então a gente pega uma palavra, D, daí a gente pega o E. Ah, D é da dado, e E é da elefante. Ah, vou criar uma, uma poesia, o dado e o elefante. Aí eu já tenho duas, e assim eu vou indo. Para você que é professor, para você que é professora, você tem que né, colocar isso nos seus alunos. Despertar neles a criatividade. Né, fazer uma atividade com eles. Temos uma aula de história, vou pegar de novo, descobrimento do Brasil. Né, imagine agora que vocês estão... Né, caminhando pela mata, estão viajando no mar e de repente você chega num lugar e tal. O que que tem lá? E as pessoas vão começar ah, tem isso, tem aquilo. Bah, legal, e como é que são os nomes desses índios? Ah, são os índios, né, tal. Bah, então tá, mas vamos colocar o nome desses índios de índios guaranis, índios tupias. E aí quando vê a criança, terminou a aula brincando e a gente diz, pronto, vocês receberam toda a matéria. Isso é o cérebro do palhaço. E aí aqui, no curso completo, a gente vai entender o que que é criatividade e inovação. A inovação tem que passar pelo processo de criatividade. Ou seja, a gente experimenta no processo criativo isso, isso, né? Isso é mais rápido que você consegue tocar. Oh, oh, oh. E daqui a pouco a gente sopra. Olha que legal, isso aqui é bom. As outras coisas não funcionam tanto, mas eu posso criar um conjunto de copo com caneta para o professor, mas que também é um instrumento. Ó, oh, isso aqui é meu, isso aqui é uma coisa nova, é a minha inovação, certo? Você que é empresário, você que é professor, para todo mundo esse conteúdo vai servir. O cérebro do palhaço. Se a gente for falar de psicologia, para quem trabalha com psicologia, quem trabalha na área da saúde, o cérebro do palhaço, ele é um cérebro infantil. Mas não infantiloide, debiloide, Infantil também no sentido de não passar né, pelo crivo da crítica. Então é um, ele vai, ele vai, ele vai, ele mexe, ele quer. Tudo ele está aprendendo de novo. Por isso que um adulto, por exemplo, quando faz um exercício de palhaço, e a gente diz, agora vocês têm que olhar pelo nariz, vocês têm que olhar para essa xícara e ver os detalhes dessa xícara. Aí a gente começa a se conectar com o presente, olha para a xícara e diz, nossa, bah, aqui na alça da xícara tem um vão que é muito bonito. Né? E a gente estudando, a gente entende que as pessoas mais realizadas, as pessoas mais felizes, são pessoas que conseguem encontrar a beleza nas pequenas coisas.